Barata tonta tonta tonta tonta tonta tonta tonta tonta tonta tonta tonta tonta tonta prateada Cadê meu fone do computador aonde é que eu pus minha lição de casa que estava junto com tonta Barata, tonta Barata, tonta Barata, tonta, tonta Barata, tonta Cadê a minha garrafinha d'água? Cadê a minha meia de ginástica? Aonde é que eu pus a dentadura do Drácula? Que estava no bolso da calça Que foi pra lavar na máquina Manhê dia, procurando as coisas que perdi, vai ver se não guardei por aí, ali ó, e ainda hei de achar por ali, aí ó, barata tonta. Manhã ah E eu digo Bata tonta, ai ai ai Bata tonta, onde há é? Bata tonta tonta Bata tonta